O que o senhor acha que uma pessoa de esquerda e o que o senhor acha que é uma pessoa de direita? Não Entendi. Acho que a esquerda, por um lado, está focado mais no âmbito social e a direita, em contrapartida, está focado mais no âmbito econômico. Olha, eu considero uma pessoa de esquerda uma pessoa que seja a favor da da, da população, do povo. de direita, uma pessoa que seja a favor da, da minoria. As pessoas, normalmente, que são de direita, e eu respeito, né, eles têm um pensamento liberal, individualista, em que a pessoa sempre é a questão mais importante, né? Já as pessoas de esquerda, né, e eu incluo nelas, né, uh, eu creio que tem um pensamento um pouco mais voltado para a coletividade, mais para o social. E eu acho que a diferenciação é se dar no campo das ideias, fundamentalmente. As pessoas que se colocam como de esquerda pensam mais para o lado social e conseguem pensar para o lado mais humano do capitalismo. Opa. E acho que quem se coloca como direita, tipo, pensa mais pro lado econômico. É uma questão legal, né, pra se botar hoje em dia, porque acabou virando meio um fla um Corinthians-Palmeira, um né? Pra... Ou você é de esquerda ou de direita. E a esquerda, de uma maneira mais social, de ter bens mais comuns, mais sociais, de se utilizar socialmente do, dos bens geridos pelo Estado. Né? E o de direita vem se pregando essa ideia de você ter um Estado mais economia neoliberal, cada um por si, focado mais no, no capitalismo. Né? É. Uh, mas uh, politicamente falando, o de esquerda é pobre e o de direito é rico.